A política de assistência social, que tem como funções a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, organiza-se sob a forma de sistema público. Aí vocês já aprenderam que é não contributivo, descentralizado e participativo, denominado SUAS. Vamos pegar as palavrinhas. Quais são as funções de acordo com a NOB? do SUAS. Proteção social, vigilância socioassistencial assistencial e defesa de direitos. Vamos repetir. Quais são as funções do SUAS, de acordo com a NOB? Proteção social, vigilância social e defesa de direitos. Três. Três funções. Não confundir com os objetivos da assistência. Tem que decorar as funções da assistência do SUAS, de acordo com a NOB. Organiza-se de forma de um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo. Não contributivo que a gente viu que assistência não precisa contribuir para ter acesso a ela. Descentralizado porque os estados e municípios também fazem a gestão da política, não é só lá na união, não é só federal. E participativo por causa do controle social, por causa do conselho. Parágrafo um 1, a assistência social ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, prevenir a incidência de riscos sociais, independente, independente de contribuição prévia e deve ser financiada com recursos previstos, não sabendo da Seguridade Social. Prover a proteção à vida, reduzir danos, prevenir a incidência de riscos sociais. É isso, de forma mais básica, que a assistência social tem que se ocupar. É disso que ela tem que se preocupar. Não posso fazer pedir contribuição prévia e ela tem que ser financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social. Aí vamos ver o capítulo 1. Um. Ele vem falando dos objetivos do SUS, dos princípios organizativos, das seguranças afiançadas, diretrizes estruturantes e princípios éticos. Não vai dar tempo de te olhar tudo. O que, que eu sugiro para vocês? esqueminha de estudo. Pega um, res, um resuminho, um, um, um rascunho e fala e escreve os objetivos. Do lado, você escreve os princípios e decora. Porque as bancas fazem o seguinte, ele pega o um objetivo e fala que é princípio. Ele pega o um princípio e fala que é objetivo. Então, você fizer uma coluninha objetivos e uma coluninha princípios e decorar, você vai conseguir associar isso e lembrar na hora da prova que aquilo estava do lado objetivo, ou do lado princípio, para não cair nos peguinhos. Entenderam a dica? Porque eles fazem muito essa confusão para a galera cair na maldade. Né? Pode passar. Olha lá. Aí eu estou dando a dicazinha. O mais uma. Faz uma outra coluna. Objetivos dos suas. Objetivo das... Da, da assistência social que está lá na Loas. Porque tem lá o artigo que fala dos objetivos da, da, da assistência social na Loas o artigo 2 E a NOB fala no artigo 2º também. Olha que coincidência, artigo 2 também. Mas é dos objetivos do SUAS, que são quantos objetivos? 11. E lá na Loas fala que a assistência social são quantos objetivos? 3. A, a política de assistência social da Loas tem três objetivos mas a nove vem falando dos objetivos do sistema único que são onze objetivos confunde ou não confunde? então faz uma esqueminha aí cola essa esqueminha lá no espelho do banheiro que você está escovando, você vai ver cola na porta da geladeira cola do lado da cama cola lá no trabalho, no computador cola onde você consegue chegando aquilo toda hora porque aí você consegue decorar com mais facilidade Observação importante: destaque para um dos objetivos do SUS, que está na norma. afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos com funções da política de assistência social. Não confundir com os objetivos que estão na nota, que é proteção social, vigilância socioassistencial e garantia de direitos. Nesse, nesse item do, do, do SUS fala de vigilância socioassistencial. Ele fala pensar, a palavra pensar é o mesmo, é o sinônimo de assegurar. Eu vou assegurar a vigilância socioassistencial e a garantia dos direitos como funções da política. Mas essa vigilância aí que ele está falando não tem a ver com essa vigilância aqui que está nos objetivos da assistência. Essa vigilância aqui nos objetivos é uma vigilância muito marca, ela é muito maior, muito maior, né? a vigilância.. De, de indicadores do território, diagnóstico, dados. Essa vigilância social que era de direitos da função da política de assistência social já é nu, operacionalmente. Como a vigilância vai funcionar? Na prática. Ela é mais micro, ela é mais no territóriozinho ali do CRAS. E essa vigilância lá da LOAS é a vigilância para o Distrito Federal, uma coisa muito maior. Então, existe essa pequena diferença. Pode passar. São princípios organizativos do SUAS. Isso aqui tem que executar, os princípios não tem jeito. Universalidade, essa universalidade, tomar cuidado para não ser aquela universalidade lá da saúde. A política pública de saúde é universal. Eu sou obrigada a atender 100% da população para a saúde. Essa universalidade que está falando aqui, é o seguinte, todos têm direito à proteção social prestada a quem dela necessitar, com respeito à dignidade à autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer espécie ou comprovação de Quem dela necessitar, eu tenho que atender. Eu não tenho que atender 100% da população e o meu acesso está sendo universalizado. Qualquer pessoa que chegar no prazo eu tenho que atender. Que chegar no CREES, eu tenho que atender. Mas eu não estou dizendo que a política pública de assistência social universal, toma cuidado. Gratuidade é o um outro princípio. A assistência social deve ser prestada sem exigência de contribuição contrapartida. Todo mundo já está craque de saber disso, né? Aí tem lá a exceção do Estatuto de Qual é a exceção que a gente, que a gente agora está sabendo? Qual que é a cola? Instituições de Londres. Permanência, essa é a exceção, está prevista lá no Estatuto de 12, aí essa pode cobrar. Mas não está dentro dos SUAS, Estatuto de 12 é outra lei. Dentro dos SUAS não tem exceção, dentro dos SUAS todos os serviços têm que ser 100% gratuitos. Intersetorialidade, integração e articulação da rede social, social com as demais políticas e órgãos CPS. Essa é para facinha de decorar, né? Equidade. Respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas, territoriais, priorizando as situações de vulnerabilidade dos pessoal é social. Próximo. São seguranças afiançadas pelas suas. Vamos lá. A gente viu que afiançadas é como se fossem asseguradas, né? E o que, que eu estou chamando de segurança? Segurança é como se fosse o seguinte: o SUS, o que que difere do SUS, por exemplo, da, da, da saúde? A saúde tem que garantir o quê? Saúde, qualidade de vida para a população, controle de epidemias e endemias. Né? São, vamos dizer, a essência do SUS é isso. Qual é a essência do SUS? A essência, a raiz, o objeto. Tem mais de profundo dentro de suas. É isso aqui. São essas seguranças afiançadas. Acolhida. O que é a segurança de acolhida? Quando uma pessoa chega para ser atendida em algum equipamento público, eu tenho que fazer um atendimento de acolhida. Eu vou ofertar serviços públicos em espaços adequados para a realização da proteção social básica. Especial, traz e cres. Eu não posso dizer que eu vou fazer proteção social básica, gente, dentro de uma farmácia, dentro de uma delegacia, que a gente sabe que tem aí, o município que está voltando atrás né, de um lugar que não tem nada a ver. Eu tenho que ter um espaço adequado, eu tenho que ter um atendimento humanizado, eu tenho que receber essa pessoa, a pessoa se sente acolhida. Ela perceber que, que aquele espaço é um espaço que foi pensado para ela. Relatar a sua dificuldade, pedir ajuda, né, trazer a sua demanda. Então, é, é, esse espaço ele tem que ser um espaço propício para essa colheita. E aí vem a descrição das instalações físicas, a ação profissional lá na tipificação desses serviços. Renda é outra garantia que a gente tem que ter. Renda, como assim? Operada por meio de concessão de auxílios financeiros e da concessão de benefícios continuados, nos termos da lei, para cidadãos não inclusos no sistema contributivo, que apresentem vulnerabilidades decorrendo do ciclo de vida ou incapacidades para vida independente para o trabalho. Então, os SUS tem que garantir a corrida, ele tem que garantir renda para essas situações aí, pessoas que estão com vulnerabilidade, ou para o ciclo de vida, quer dizer, ou qualquer é uma criança muito, muito novinha, que não dá conta de, de, de se sustentar, ou um idoso também não dá conta de cuidar de si mesmo, ou uma incapacidade que seria a deficiência, né? A incapacidade de trabalhar. E aí a assistência tem que pensar em programas, em benefícios que gerem renda para essas pessoas que estão nessa situação aí. Convívam ou vivência familiar e comunitária. É outra garantia que assistência social tem que ter. Exige a oferta pública de rede continuada de serviços que garanta oportunidade de ação profissional para construção, restauração e fortalecimento de laços de pertencimento. Vamos lá. Eu estou dizendo que o tem que oferecer, tem que assegurar, tem que garantir, tem que ofertar acolhida, renda. Convivência familiar. Como é que eu garanto convivência familiar? Através de serviços. Eu vou ter alguns serviços estratégicos na assistência que vão ajudar a fortalecer esses vínculos, Que vão trazer de volta essa aproximação de quem estava com vínculos fragilizados. Eu vou trabalhar essa situação da família com essa ótica. Eu vou fortalecer esse vínculo. Às vezes com a família, às vezes até com a comunidade. Então por isso que a gente usa a nomenclatura, convívio, vivência familiar, comunitária e social. Desenvolvimento autonomia, capacidades e habilidades para o protagonismo. Eu tenho que ter ações, assistência tem que ter, tem que garantir isso. Ações voltadas para a autonomia dessas pessoas. A autonomia pode ser de renda, mas pode ser uma autonomia de quê também? De decisões, né? de você estar empoderado. Uma mulher que sofre violência, que ela tomar uma decisão de sair de casa, de pedir ajuda, de denunciar, você tem que trabalhar isso aí. Autonomia, empoderamento, isso são estratégias que alguns serviços da assistência social vão ter que oferecer para que essa pessoa consiga chegar nesse ponto de autonomia. Apoio e auxílio, quanto sob riscos circunstanciais, exige a oferta de auxílios em bens materiais e pecúnia, em caráter transitório, denominados de Benefícios Eventuais. Então, os Benefícios Eventuais, ele entra, então, como segurança afiançada. Aqueles quatro benefícios que a gente viu, estão previstos aí no ano 9, como seguranças afiançadas. E um detalhezinho que eu deixei de destacar que é importante, benefício eventual, a gente tem esse caráter transitório, temporário. Não existe benefício eventual permanente. Por exemplo, o BPC, o nome é Benefício de Prestação Continuada. A palavra continuada já dá uma ideia de algo mais permanente. O, o benefício eventual, não. Ele tem que ter um caráter temporário. É uma coisa eventual, temporária, transitória. Eu não posso ter uma pessoa recebendo auxílio, aluguel, por 30 anos. Porque aí já, né, já deixou de -se ser eventual essa situação. Eu já tenho, então, que ver que eu preciso provocar naquele território uma política habitacional que atenda aquelas pessoas numa outra lógica que não benefício eventual. Então, a gente tem que sempre que ficar atento que o benefício eventual é, é, é, tem esse caráter transitório. Pode passar. São diretrizes estruturantes da gestão do SUAS. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política. O que, que a gente vai dizer com isso? O primeiro, o papel primeiro é o Estado. Quem tem a responsabilidade primeira, quem, que, quem tem que assumir, toma que o filho é teu, é o Estado. O Estado tem que assumir essa política de assistência social. Em algumas situações eu posso delegar para uma entidade, para o privado, para a ONG, para a sociedade civil, em algumas situações pontuais que a gente viu que alguns é um serviços das entidades de assistência atuam. Agora, a política, pensar a política, pensar o orçamento, Analisar o que, o que é serviço, o que não é de assistência, é o Estado. Descentralização política administrativa, que é passar para os Estados municípios essa responsabilidade de executar, né, ali no local, a política de assistência. O comando único das ações em cada esfera de governos. O que, que significa o comando único? Tem uma secretaria de assistência social, que vai dar conta desse recado ali. Porque no passado a gente tinha muito assim. Secretaria da Mulher, Secretaria da Criança, Secretaria do Idus, Secretaria do Esporte, secretaria da, secretaria da Assistência. Para quem estava assistente, um monte de coisa e não tinha uma Secretaria da Assistência. Não, mas tem assistência aqui, está um pouquinho ali naquela né, secretaria, um pouquinho naquela, um pouquinho naquela. Como é que você organiza isso? Como é que você controla? Como é que você faz gestão disso? E aí, por isso, vem esse termo comando único. Comando é né? Uma secretaria dando comando de como que a assistência social tem que funcionar naquele estado, é bem possível. Eu posso ter duas secretarias de assistência e nem posso Assistência a assistência toda a secretaria. Porque, de acordo com as diretrizes estruturantes do SUAS, eu tenho que ter um comando único. Financiamento partilhado. Entre União, Estado e Distância. Aquele cofinanciamento que eu expliquei. O um recurso, ele é partilhado entre a união, entre os estados e o município. Aquele postura lá do lá, lá do Fundo Nacional, ele é compartilhado com todas as esferas de governo. Matricialidade, só se seja tão já tão eu expliquei o que é? Territorialização, vocês também já estão sabendo. Fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil. Controle social e participação popular. Então, esses são, essas são as diretrizes estruturando o SUS. Para eu dizer que o SUS está estruturado, tem que ter tudo o que isso aí funcionando. Tudo isso em prática. Olha a importância da matricialidade sociofamiliar, olha como ela foi realmente assim, um, de, uma mudança de paradigma na assistência social. Então, ela tá. aí como diretriz, é porque realmente no passado o que acontecia era muito, muito diferente, né? era, não era respeitando realmente esse conceito ampliado de proteção social, que eu tenho que olhar a família, o território, a comunidade e fazer uma intervenção mais eficaz, mais eficiente. Pode passar. São princípios éticos para a oferta da proteção socioassistencial. Eu coloquei alguns, os que eu considero principais. né? Defesa do protagonismo e da autonomia dos usuários e a recusa de práticas de caráter clientelista, vexatório ou com intuito de benesse ou ajuda. Vamos lá. Quando eu falo de defesa do protagonismo e da autonomia dos usuários, estou dizendo o quê? O usuário pode se recusar a participar de algum serviço. Por exemplo, eu ofereço para ele participar de um grupo de famílias. Eu trago uma palestra, e ele quer incluir esse usuário nesse grupo. Ele pode se recusar a participar? Eu posso obrigar ele a participar? Não. Por quê? Olha lá o princípio ético que eu tenho que ter. Eu tenho que respeitar essa autonomia do usuário. Ele não quer participar. Não posso obrigar ele. Ah, então tá. Se você não participar, eu vou cortar a autonomia. Eu vou te tirar do programa tal. Eu vou cortar o seu benefício eventual. Eu posso fazer isso, gente? Isso é o maior desrespeito que você pode fazer com o usuário. Não pode ganhar com o usuário dessa forma, isso é antiético. Então assim, se vocês olharem bem esses princípios, é desenvolver a gravidade que está por trás de cada princípio desse. Esse protagonismo que a gente fala também, é assim, a gente tem que empoderar esse usuário. Esse usuário tem que, tem que ter uma força para tomar decisões, para buscar os seus direitos. Porque eu também não posso passar uma mãozinha na cabeça de usuário, não. Você consegue caminhar ele para o conselho tutelar. O conselho tutelar ele sabe que lá ele vai conseguir a vaga, para o filho dele. Mas você quer facilitar a coisa para o usuário? Você vai lá no conceito tutelar, resolve tudo e fala, usuário, resolve tudo para você. Que protagonismo você está dando para ele? Você tem que explicar, você sabia isso, que o seu filho tem esse direito? Você vai lá no conselho tutelar, você vai é, brigar pelo seu direito, você vai conversar com o conselheiro, ele vai falar, sai de lá só quando você tiver seu direito garantido. E isso é protagonismo. Você estimular o seu usuário a buscar o direito que ele tem e não você fazer isso por ele. Você fazer isso por ele é tutelar, não é, não é dar o protagonismo para ele. Quando ele quer saber, nossa, eu fui atrás do meu direito, eu consegui. Eu entendi agora que isso é um direito meio. Agora eu sei onde eu posso buscar o meu direito. Aí sim, aí você estimulou ele a ser protagonista. protagonista. Garantia do direito a receber dos órgãos públicos e prestadores de serviço o acesso às informações e documentos. Interesse particular, coletivo ou geral, que serão prestados dentro do prazo da Lei 2015 2011 que é a Lei de Acesso à Informação, que agora tem essa recente, mudança recente aí dos registros sigilosos, né? O que ele está dizendo aí? É, por, por princípio ético, as pessoas atendidas pelas suas têm direito a receber dos órgãos públicos e prestadores de serviço e entidade de assistência social informações e documentos. Ele fala assim, eu quero ter cópia do meu prontuário aí do CRAS. Ele tem direito? Ele tem direito. Ele tem direito. Ele tem direito. E está escrito aonde que tem direito? Aí, nesse princípio aí, de acordo com a Lei de Acesso à Informação. Aí, eu quero ter direito a, a, a, ao, ao relatório que o assistente social fez no meu atendimento. Ele tem direito. Acesso à assistência social a quem dela que necessitar, sem discriminação social de qualquer natureza, resguardando os critérios de elegibilidade dos diferentes benefícios e especificidades dos serviços, programas e projetos. Essa está mais clara, né? Garantia aos profissionais as condições necessárias para oferta de serviços em local adequado. Olha as palavrinhas. Local adequado, acessível, com a preservação do sigilo sobre as informações prestadas no atendimento social de forma a assegurar o compromisso ético e profissional estabelecido na norma. Aí vamos lá um atendimento de um ou de um creas, principalmente de um creas que tem informações mais sigilosas, que envolve violência, está fazendo denúncias, né? Às vezes você está denunciando uma pessoa muito conhecida na família. Vamos pegar um exemplo muito, muito recente agora: João de Deus. Vamos imaginar uma pessoa chegando num creas denunciando João de Deus, uma pessoa que tem o poder que tem naquela comunidade. Se ela, não tem, se ela não consegue ter um atendimento sigiloso, o que pode acontecer com essa pessoa? É uma grave tudo que está por trás desses princípios éticos. Né? Então, assim, a gente tem que garantir um espaço de atendimento para que a é pessoa realmente seja acolhida, que ela consiga não ter medo de denunciar, não ter medo de falar, de relatar o que está acontecendo na vida dela ou com a família dela. Para isso, eu preciso de um espaço que desse sigilo, sala. Eu não consigo atender um atendimento sigiloso com um grupo, um grupo funcionando do lado, de família. Eu tenho que ter uma sala fechada, com porta. Isso é garantir sigilo. Então, são esses detalhes que a gente tem que observar em relação aos princípios éticos. Pode passar. Artigo 8. Gestão dos suas as responsabilidades se faltam pela criação da proteção social em todos os seus níveis, contribuindo para a erradicação do trabalho infantil, o enfrentamento da pobreza, da extrema pobreza e das desigualdades sociais e para a garantia dos direitos conforme disposto na Constituição e na legislação relativa à assistência. Vocês veem que o tempo inteiro fora de Constituição, por isso que eu falei que não dá para dar para concurso sem estar com a Constituição no do braço. Porque o tempo inteiro a gente se revolta à Constituição. Então, em relação à gestão do SUAS, o que é importante vocês perceberem? Que houve essa ampliação da proteção em todos os níveis. E que esses níveis contribuíram para a indicação do trabalho infantil, enfrentamento da pobreza, das desigualdades sociais e da garantia de direitos. O SUAS comporta quatro tipos de gestão. A União, os Estados, o DEC, o o paciente de o SUAS comporta quatro tipos de gestão, são os entes federais. Não confundam, tomem cuidado. Se uma banca falar, é, os, os tipos de gestão são os entes federais. Não, não tem que ser do jeitinho que é pra aí. O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos assistência e pela, assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas pela lei. É... 642, que é a LOAS o SUS está é integrado pelos entes federados que são todos esses pelos conselhos e pelas entidades de assistência social vamos repetir o SUS é integrado, integrado pelos entes federados pelos conselhos e pelas entidades de assistência social os SUS são todos esses juntos os entes os conselhos e as entidades de assistência social Sabe aquele quadrinho no final que eu mostrei? Eu falei, isso aqui é o resumão dos suas? É, ele está dizendo isso aqui, nesse parágrafo terceiro. Ele está dizendo com palavras aquele padrão todo que eu mostrei para vocês. Pode passar. Vou passar. Responsabilidades dos entes, que é da União, Estado e Município, né? Constitui responsabilidades comuns. E o que ele que está dizendo? Tanto o União, quanto o Estado, quanto o município, tem essas mesmas responsabilidades aí. Olha o tanto. 35, gente. 35 responsabilidades. É coisa, né? Garantir e organizar a conta de serviços, conforme a tipificação, definir os serviços de sociais de alto custo e as responsabilidades dos entes, elaborar e plantar executar políticas de recursos humanos de acordo com a nob RH. Criar ouvidoria dos SUAS, atender as ações socioassistenciais assistenciais de caráter de emergência, entre outras. Destaquei essas aí, só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que, que ele está considerando responsabilidade. São responsabilidades só da União. 19 responsabilidades. Responder pela concessão e manutenção do PPC. Isso aí é importante. Quem responde pelo PPC, gente? O União não existe é, descentralização do BPC como o BPC é operacionalizado pelo INSS e o INSS ele é federal existe INSS estadual não existe INSS municipal não gente o INSS ele é federal ele é só da união ele não é descentralizado então como ele não é descentralizado o BPC também não é o BPC, ele é responsabilidade só da União. A União é que paga, a União fiscaliza, a União é que controla, a União é que atende. Tudo é a União em relação ao BPC. O CRAS faz aquele atendimento de orientação, de encaminhamento para o benefício. Mas o CRAS não responde por pagar, não é ele que paga o BPC, não é ele que fiscaliza o BPC. Ele não tem a responsabilidade sobre a gestão do benefício. Coordenar e manter atualizado o cadastro de entidade de assistência social, de que trata o inciso e si, tal, tal, tal, lá Falou de cadastro de entidade de assistência social, e é federal, é a União. A União é que cuida do cadastro. O que é esse cadastro? Todas as entidades de assistência social que têm registros no país inteiro, quem cuida desse cadastro é a União. Pode passar. Pode passar. A União apoiará financeiramente o aprimoramento da gestão descentralizada do programa Bolsa Família e do serviço programas e projetos de benefícios de assistência social, respectivamente, por meio do IGD, que é aquele de gestão descentralizada do Bolsa Família. Isso aqui é, um, é uma parte muito técnica do SUS, é muito difícil de entender mesmo, é uma parte muito, muito técnica. É, dificilmente o curso cobra esse tipo de conteúdo, mas é bom vocês lerem, tem que passar. Não dá para fechar o olho, ah, isso aqui é difícil, vou fechar o olho. Tem que ler, tem que saber, não pode pular nenhuma parte, gente, isso, das vezes que vocês estão lendo. Porque tem banca muito maldosa que vai cobrar exatamente aquilo que todo mundo achou que ele ia mudar. Então, o que é importante vocês saberem do IGD? O IGD é um índice criado, para fazer aquela divisão do recurso que eu expliquei para vocês, o recurso da assistência social. Quem fica com essa responsabilidade é a União, mas ela compartilha isso com os Estados municípios. Por isso que tem aquela comissão, tripartite e bipartite. Ali tem todos os, os, os secretários, então é uma responsabilidade compartilhada. E aí esse índice vai determinar quanto vai de recurso para cada serviço, para os programas, para os projetos. E esse, esse índice é baseado no, no número de cadastros do Bolsa Família. Então, eles fazem um cruzamento de informações, orçamento versus número de cadastro. Então, quem tem mais cadastro do Bolsa Família, tem mais chance de receber recurso. É um dos critérios, é um dos indicadores que eles usam. São responsabilidades do Estado, são 24 responsabilidades estaduais. Eu destaquei essa, garantir condições financeiras materiais, estruturais para o funcionamento efetivo do, do... do Conselho de Assistência Social. Que no caso do Estado, a sigla é ses, né? É aquela discussão que eu falei para vocês. muito Estado, o município não queria assumir o Conselho. Não queria bancar, financiar. Porque ele não quer financiar o para fiscalizá-lo. Mas ele é muito claramente, a responsa, tem, o Estado tem responsabilidade sim, de estruturar o conselho, o conselho tem que estar funcionando, o estado tem essa, essa responsabilidade. A mesma coisa vai acontecer no município. São responsabilidades do DF, são 19 responsabilidades. Geralmente, o DF assume as responsabilidades que é de estado e de município, a gente acumula as duas responsabilidades. Organizar oferta de serviço de forma territorializada, em áreas de maior vulnerabilidade, de acordo com o diagnóstico socioterritorial envolvendo os municípios da rede. Então, eu achei isso aqui interessante para destacar, que no caso, do DF está incluindo a rede, que é a rede do entorno que a gente tem aqui. Então, o DF tem uma responsabilidade de financiar, em parte, essa rede. Os municípios, são 21 responsabilidades, pode passar. E aí, vamos para o plano de assistência social. Para o Estado, para o município, receber aquele recurso lá do fundo que a gente viu, a União faz algumas exigências. Uma das exigências é o Conselho de assistência tem que estar funcionando. Outra exigência é essa daí, tem que ter plano de assistência social. O município tem que ter um plano de assistência social. Esse plano fala o seguinte, ele trata lá no artigo 30 da Lousa, como um instrumento de planejamento estratégico, organiza, regula e norteia a execução da Política Nacional de Assistência Social. Na respeito. A na... gente está cheio de, de, de, de digitação nesse meu material. Vamos lá. O Plano de Assistência Social, o importante é você decorar esse artigo artigo 30 da Luz é um artigo importante. Ele diz o seguinte: esse plano é o plano que eu vou fazer, é como se fosse de ação. Tudo que eu vou fazer na assistência social naqueles quatro anos, que é o tempo do PPA, eu tenho que botar nesse plano. Tudo. Eu vou construir 20 cais, eu vou construir três creches, eu vou ampliar o abrigo, a rede de abrigo, eu quero aumentar a quantidade de vagas do Bolsa Família, eu vou incluir mais um Centro Pop, eu vou tirar um serviço da língua, vou botar colar. Tudo isso. Eu vou votar no plano de assistência social. A estrutura do plano, tá? Tá, tá, tá. a elaboração do plano, é de responsabilidade dos do órgão do gestor que submete à aprovação do conselho. Então no caso do DF, a CEDESC vai elaborar esse plano. E esse plano vai para o Conselho. O Conselho vai questionar. Não, SEDES, você está falando que vai votar três trais aqui do lado do parque Shop e não vai votar nenhum lá no povo só nascente? Como assim? Esse é o papel do Conselho. Por que, gestor, você quer botar três crazes no park shop Shopping, não vai botar nenhum lá no salacente? Aí, o procedente vai ter que explicar quais são os indicadores, quais são os índices que ele usou para justificar colocar crazes naquele lugar e não em outro. Então, o papel do conselho é muito importante. Ele vai questionar esse plano e ele vai ajudar esse plano estar de acordo com o interesse da população também, não só do, do interesse do gestor. A estrutura do plano é composta por, entre o. Tem que ter dentro desse plano o diagnóstico socio-territorial com objetivos gerais específicos, as diretrizes e prioridades deliberadas, ações e estratégias, metas estabelecidas, resultados e impactos, recursos materiais, humanos e financeiros, mecanismos e fontes de financiamento e cobertura dessa rede, indicadores de monitoramento e avaliação espaço temporal de execução. São quatro anos, no primeiro ano eu vou fazer o quê? Vou, dois, vou plantar dois trajes. No, no segundo ano, mais três trajes. No terceiro ano, mais dois trajes. Então, você vai fazer um cronograma de toda essa programação que você está fazendo: da onde vai vir o dinheiro, qual é o recurso, né? quem vai executar, qual é o indicador, qual é o impacto. Então, é um documento bem completo, bem complexo, é, mas que é um documento muito importante. Pode passar. A União, o Estado, né, os municípios devem elaborar os respectivos planos a cada quatro anos, que é o PPA, que é o Plano Plurianual. O orçamento, o orçamento público, ele é, ele é organizado de acordo com esse PPA. Todo orçamento público, todos, todo, todo do, do governo inteiro, União, Estado, município, existe o PPA. Esse PPA ele é feito de quatro a quatro anos. A realização de diagnóstico sócio-territorial a cada quadrinho compõe a elaboração dos sistema de assistência em cada do governo, parágrafo 1. O diagnóstico tem por base o conhecimento da realidade. Esse diagnóstico é muito importante. Eu vou falar da estrutural, vou falar do seu eu vou falar da, das áreas de risco, eu vou falar de que algumas áreas não têm parada de ônibus, que algumas regiões não têm agência do INSS, ag não têm delegacia que houve é, 10 mil casos de mulheres em situação de violência, o abrigo só conseguiu atender 10 casos, de 10 mil, só tinha 10 vagas, vocês estão vendo o que é o diagnóstico? Eu vou pegar todos esses dados para mostrar, está vendo onde estão tá as falhas do serviço, da cobertura do serviço? Os planos de assistência social, além do que estabelece o parágrafo 2 do artigo 18 desta norma, devem observar Todas as deliberações das conferências, o Conselho de Assistência Social, ele chama uma conferência de, de 4 em 4 anos. Essa conferência é como se fosse uma reunião de condomínio. Sabe quando o síndico chama todo mundo para discutir como é que está a situação lá do condomínio? É mais ou menos isso. A assistência chama todo mundo para discutir a situação da assistência. Isso é uma conferência. Só que dali saem decisões, saem resoluções, igual é uma reunião de condomínio. Se dali sair que tacou em vir entrada de cachorro no condomínio, todo mundo vai ter que cumprir o que está lá, decidido, nessa reunião. A conferência interna é a mesma coisa. O que está decidido em conferência vira resolução depois. Só que infelizmente algumas resoluções não são respeitadas e estão sendo descumpridas. Mas o, a lógica, a ideia de uma conferência é para que saísse essas resoluções, essas resoluções fossem cumpridas. Metas nacionais e metas estaduais pactuadas para o aprimoramento dos SUAS, ações articuladas e intersetoriais, ações de apoio técnico e financeiro à gestão descentralizada. Então, tudo isso aí tem que estar previsto lá no plano de assistência social. Pode passar. Pacto de aprimoramento de gestão. É um instrumento pelo qual se materializam as metas e as prioridades nacionais e se constitui um mecanismo de indução do aprimoramento da gestão. Isso aqui é bem técnico, mas vamos lá. O nome, o nome já fala, pacto. Eu vou pegar os estados, vou pegar os municípios e a União, vou, e nós vamos pactuar, nós vamos fazer um acordo aqui. Esse acordo é um acordo de prioridades. Então, nessa gestão de quatro anos, o que é prioridade? Nós vamos investir mais na política da pessoa em situação de rua? Não, acho que a prioridade... É, crianças em situação de violência sexual Não, eu acho que a prioridade Tem que ser de idosos Eu estou muito, com muitos dados Muitos indicadores aqui Dizendo que a gente deveria investir A política mais nessa parte dos idosos Então essa discussão vai virar um pacto Todo mundo vai falar Não, todo mundo concorda Então nós vamos investir em idosos E aí o recurso vai priorizar o serviço para idosos Os programas para idosos Os benefícios para idosos Porque eu pactuei que a prioridade era essa então, é mais ou menos essa a ideia do pacto de aprimoramento. Para isso, eu preciso definir indicadores, definir os níveis de gestão, a fixação de prioridades e metas. O planejamento para o alcance dessas metas, como é que eu vou planejar, como é que eu vou alcançar tudo isso que eu estou almejando. E o apoio entre todos os entes federados para que essa prioridade realmente se efetive. Além da adoção de mecanismos de acompanhamento e avaliação. Isso tudo eu vou botar no documento subir um documento e esse documento se chama Fata de Aprimoramento de Gestão. Pode passar. Indicadores. Indicadores que orientam o processo de planejamento para o alcance das metas serão apurados anualmente a partir das informações prestadas no sistema de informações oficiais e de estatística. Então, o IBGE, é, PENAD. Nessas pesquisas oficiais eu vou usar elas para dados para trazer esses indicadores para o plano. Os entes federados serão agrupados em níveis de gestão, de acordo com o índice de desenvolvimento do SUS, consoante ao estágio de organização do, do SUS em auto-locação distrital. Então existe esse índice, é chama ID SUAS. O ID SUAS é o seguinte. Eu sou um município que tá, acabei de entrar no SUAS. Eu não tinha SUAS até ano passado, você não resolveu adotar os SUAS. Então, eu não vou ser comparado com alguém que já está há cinco anos no SUAS, né? Porque ele já está quase consolidado naquela outra cidade, que já tem cinco anos de SUAS. Eu acabei de entrar. Então, eu não posso ser comparado igual a eles, eu vou tenho um caminhar ainda. E aí eles criaram esse para diferenciar esses, esses níveis, esses estágios diferentes. Tem cidades que estão muito avançadas nos SUAS, tem estados que não estão. E aí sim tenta encontrar um equilíbrio, e esse equilíbrio é importante para também essa parte de financiamento. O M10, por exemplo, na hora que ele vai priorizar passar recursos, ele pode priorizar, em vez de passar para São Paulo, que já está com 20 crais, ele passar para Pernambuco, porque Pernambuco ainda então, só tem 10 crais. Então ele quer estimular que Pernambuco tenha mais crais, então ele vai passar recurso mais para um estado que para o outro, que já está com muito, embora São Paulo também precise de muito. Mas a cobertura de São Paulo já está maior, enquanto em outro estado a cobertura é pequena. Então, esse índice ajuda também nessa distribuição de investimento do MDS. Prioridade de metas do aprimoramento do SUAS. Todas essas metas são pactuadas naquelas comissões que eu expliquei para vocês, na CIL e na CIT. Alcance das metas de aprimoramento. Aí tem um sistema informatizado que fala dessas metas. O acompanhamento e avaliação dos alcances. Dessas metas, ela tem uma atualização anual. Pode passar. Define os instrumentos da gestão financeira e orçamentária do SUS, orçamento os fundos da assistência. Eu já expliquei mais ou menos como isso são os fundos, né? Ressalta-se a observância dos princípios da administração pública. Todo o recurso da assistência social é um recurso público. público. Como ele é público, eu tenho que seguir os mesmos princípios. Que toda gestão pública segue. Ele, eu tenho que executar esse recurso de forma pública, com legalidade, com pessoalidade, com moralidade, com publicidade e com eficiência. Mas o que a gente mais vê são escândalos e mais escândalos de secretaria municipais de assistência desviando verba, sem dar transparência desse recurso. Né? Ele prioriza, o filho dele é, é, é, é dono de uma entidade de assistência que ele faz convênio com aquela entidade não é impessoal, Esse né? fere é o princípio da impessoalidade, então esses princípios da administração pública todos eu tenho que aplicar aqui no recurso também da assistência social os fundos de assistência são instrumentos de gestão orçamentária e financeira nos quais devem ser alocadas as receitas e executadas as despesas dos serviços, dos programas, dos projetos dos benefícios dos fundos gestão do fundo, então eu tenho a conta o fundo eu expliquei é para vocês, que então, é uma conta uma conta bancária. mas alguém vai gerir isso Certo? Essa conta tem que ter um, alguém que responde por ela, alguém que administra essa conta. Quem é? Tem um gestor. Existe a gestão desse fundo. O, o Ministério vai indicar o, o gestor do fundo nacional, o Estado vai indicar o gestor do fundo estadual e por aí vai. Esse gestor tem uma responsabilidade imensa, o gestor de assistência está por ele. Ele que vai ter que prestar conta disso, ele que vai ter que tomar conta desse dinheiro. Então, é uma responsabilidade muito grande ser gestor de um fundo. Cabe ao órgão da administração pública, responsável é, pela coordenação da Política de Assistência Social, sob orientação de contornos esses tipos conselhos. O fundo, quem faz a gestão, é o gestor, é a secretaria. E quem fiscaliza essa gestão é o conselho. Artigo 30 da USP, eu falei que esse artigo se tem que decorar, esse artigo é importantíssimo, cai quase todo concurso. Esse artigo define como requisitos mínimos para que os entes recebam o Então vamos lá. Eu falei que existem alguns requisitos que são exigidos para receber o dinheiro do fundo. Um deles é ter conselho funcionando, o outro é ter o plano de assistência social e qual é o outro? O um fundo de assistência social criado em lei e implantado. Tem que ter tudo isso aí. Depois que você tem tudo isso aí, você recebe, você recebe o dinheiro lá do Fundo Nacional. Ah, eu tenho, eu tenho um fundo criado, eu fiz o um plano, mas eu não tenho conselho municipal. Então você não vai receber recurso. Eu tenho o um conselho, eu fiz o um plano, mas o fundo ainda não existe. Então você também não vai receber o recurso. Você só recebe o recurso do Fundo Nacional depois que você tem essas três coisas. Um conselho funcionando um plano de assistência social elaborado e aprovado pelo Conselho e o um Fundo de Assistência Social criado em lei. Tudo isso eu ainda tenho que ter a alocação do recurso próprio no Fundo de Assistência, que é aquilo que eu expliquei. Eu não posso pegar dinheiro do fundo, que veio lá do Fundo Nacional e botar na Secretaria de Educação e botar na Secretaria de Segurança Pública. Eu tenho que provar que esse dinheiro está indo para o Fundo de Assistência Social. Pode passar. Cofinanciamento. Eu já expliquei mais ou menos o que é cofinanciamento. Essa é divisão de responsabilidades da União com os estados e municípios. É a repassa de recursos é, que vai vindo lá de cima para baixo. A definição com das é competências e responsabilidades de cada ente. Vocês vão ver lá na OBE. A participação somentária e financeira de cada ente. Isso aqui é importante. O dinheiro está lá do fundo nacional, em o estado e para o município. Tem que botar alguma coisa lá dentro também? O dinheiro é só federal, que está lá no fundo estadual? Pega o fundo do DF. O fundo do DF recebe dinheiro lá do MDS. No fundo do DF só tem dinheiro do MDS ou tem dinheiro do, da, da Receita própria do Distrito Federal? Porque o arrecado do Distrito Federal vai alguma coisa? Pô? Vai também. Eu não posso ter só dinheiro lá no fundo. Federal não, o estado e o município tem que contribuir também. Uma parte do dinheiro dos fundos tem que vir dos estados e dos municípios. E essa é a maior briga, porque a maioria dos estados não coloca essa parte do dinheiro lá no fundo. Eles ficam só usando o dinheiro do federal. E eles têm a obrigação de colocar uma parte também lá dentro, assim como os municípios. O final vai contar a essa implementação das transferências por meio de né, repassadoridade da área de fundo a fundo, que eu expliquei para vocês o que é o fundo a fundo, de forma regular e automática. Então, alçado, o dinheiro sai do MDS, vai para a secretaria da SEDESC, por exemplo. Se for para o Estado, vai para o Estado, depois vai para o município. Isso tem que ser regular. Eu não posso esquecer, uma vez vai para o MDS, uma vez vai para o Estado, depois volta para o MDS, depois vai para o município, depois volta para o Estado. Não pode, pode ser bagunçado assim, não. É MDS, secretaria. Estadual e municipal. Tem que ser regular, bonitinho, nessa frequência. O financiamento contínuo de benefícios e serviços sócios necessidades tipificados nacionalmente. O dinheiro que vem do NDS, ele só pode financiar serviços que são tipificados. Serviços que não são tipificados, eu não posso usar o dinheiro do NDS. Estabelecimento de pisos. Pisos é um pouco mais difícil de explicar, eu vou tentar resolver isso. Vamos imaginar um serviço de atendimento. Socioeducativo. Eu vou escolar então a gente tem um equipamento Uma hora que a criança está na escola, então ela vai para esse equipamento de assistência ela tem de de esporte de, de dança é, de reforço escolar de segunda a sexta-feira nesse equipamento da assistência social quanto custa esse serviço? como que eu universidade vai saber quanto que tem que passar de recurso para esse serviço? eu tenho que criar um cálculo, não tem? como que é feito esse cálculo? eu pego a quantidade de de crianças que a gente chama de PECARTA São 30 crianças que têm esse serviço Então eu criei uma PECARTA Aí eu vejo quanto custa o material Quanto custa o um aluguel Quanto custa isso, quanto custa aquilo, Quanto custa o salário do profissional que vai trabalhar Tiro uma média desse recurso E eu criei um piso Eu criei um piso Eu peguei uma média de quanto custa esse serviço E aí eu defino um piso Aí o MDS vai me falar assim, Lívia Agora que a gente tem um piso, eu posso, eu posso passar esse recurso mais facilidade. Você está me dizendo que esse serviço custa 30 mil por mês. Então, o um serviço de 30 mil a 50 mil por mês é o piso 1. De 50 mil a 100 mil é o piso 2. Entendeu? Então, eles classificaram o valor das percarpas, o valor desses serviços em né, pisos. Facilita o cofinanciamento. Para eu passar recursos para os Estados e municípios, o PIS é muito importante, porque eu vou classificar esses serviços dentro dos PIS e eu vou saber quanto eu vou receber do A Adoção de critérios transparentes de partilha de recursos pactuados nas comissões. Bipartite e tripartite dos Conselhos de Assistência Social. E o financiamento de programas e projetos. Pode passar. Blocos de financiamento. Aí, a gente vai entrar muito na parte de piso. É chato não nome, né gente? O um negócio chato. Os blocos de financiamento destinam de a cofinanciar Esses pisos, eles estão chamando de blocos de financiamento. Esses blocos, eles vão financiar o quê? Proteção Social básica Especial e os serviços que estão lá dentro. A gestão dos SUS, que é essa parte do fundo, que é a secretaria, o funcionamento de uma secretaria a gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único e outros serviços que tiverem regulamentação específica. Então, esses PIS podem financiar tudo isso. Bloco de financiamento da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, eles criaram blocos separados. Então, a Proteção Social Básica é um bloco, da Proteção Especial é outro. Conjunto de pisos relativos a cada proteção de acordo com a tipificação. Então, canal tá serviços é proteção social básica. Eles vão ter piso para cada situação daquela. Considerar a elevação do custo do serviço. Então, vamos imaginar, a Amazônia, gente. Vocês acham que é mais fácil? É mais barato, é mais caro botar um crase lá na Amazônia? É mais difícil, por quê? A maioria da população lá que precisa de trás é a população ribeirinha. Então, acesso é difícil, você tem que ir de barco, né? é, é, é mais complicado. Como é que você faz construção, precisando de chegar tudo lá de barco, vai ser mais caro. E manter isso também vai ser mais caro. Então, o piso leva em consideração isso. Aquelas regiões que tem peculiaridades, que o serviço fica mais caro, pela, pela realidade mesmo local, eu vou dar um piso maior para ela, né? porque é justo é mais caro, é mais difícil, então eles tentaram equacionar um pouco os pisos dessa forma. Outras espaços especificados regionalmente ou localmente, que foram identificados na CIT ou no Conselho. Pode passar. Na Proteção Social Básica, a gente tem esses dois pisos aí, gente. Piso básico, básico fixo, piso básico variável. Destino-se ao acompanhamento e ao atendimento no PAIF e envolve a capacidade de diferenciar um CRIZ em relação a. Então, ele vai dizer o seguinte, eu vou passar recursos para esse CRAS, mas esse CRAS vai ter que atender X pessoas por ano. Ou por mês, ele vai botar uma meta. Se você não conseguir atender essa quantidade de pessoas, eu vou suspender o financiamento. É a estrutura física, aí né? vai exigir, olha, para você receber o um recurso, esse CRAS minimamente tem que ter uma sala para reunião de família, duas salas para atendimentos sigilosos, tem que ter uma sala de recepção, ele vai poder exigir algumas características para esse CRAS funcionar, para poder financiar. Quantidade de profissionais, então tem equipes mínimas, então na OBH, que não vai dar tempo da gente ver, mas que eu também acho que é uma informação muito complementar. Que é, para cada trás você tem que ter x assistentes sociais, x, psicólogos, ou pedagogos, ou personagens de superior, para atender aquele porte populacional. Então, depende da quantidade de pessoas daquela, daquela comunidade, para ver a quantidade de profissionais que é necessária. Então, tem esse cruzamento aí de informações. Organização dos trajes. Então, nós temos um TRAS de até 2.500 famílias. O um CRAS de porte 2, que é o de 2.500 a 3.500, e o um CRAS de porte 3, que é de 3.500 a 5.000 famílias. Esse porte ajuda nesse, nessa logística também de financiamento. Piso básico, variável e destinanciado. Financiamento dos serviços complementares, atendimento de demandas específicas do território, cofinanciamento de outros serviços complementares que se torne mais oneroso em razão ou extensão territorial e condições de acesso à população, financiamento de serviços executados por equipes volantes vinculados ao CRAS, outras prioridades e metas pactuais. Então, essas equipes de abordagem, por exemplo, que a gente explicou, que, são, que podem ser equipes volantes, né? Aí é um piso variável. Por quê? Vamos imaginar. Hoje eu estou com muito foco de trabalho infantil. Então, eu vou precisar de muita equipe fazendo abordagem de rua. Mas aí, graças a Deus, eu diminui, eu consegui. Eu fui, eu fui tão eficaz que o meu serviço foi, foi realmente é, importante para reduzir esse trabalho infantil. A gente tem quase nada mais de trabalho infantil no território. Aí não eu fica eu mantendo o financiamento desse serviço? Por isso que esse serviço ele classifica-se como variável. Tem alguns serviços que dependem da. num período muito chuvoso, por exemplo, vai ter muita necessidade de de atender calamidade pública, provavelmente, e aí é um serviço variável. Naquela época do ano, eu vou ter uma demanda maior e eu tenho um financiamento maior. Nos outros, nos outros meses do ano, eu já não preciso ficar financiando, aí eu tive o financiamento daqueles meses. Então, nós temos dois pisos, um piso que é básico, que é aquele serviço continuado, que não para de funcionar, funciona o ano inteiro, e tem um piso variável, que é para esses serviços que acontecem mais esporadicamente. Pode passar. complexidade, na alta complexidade também nós vamos ter vários pisos, então na média complexidade tem o piso de média, é, o fixo, tem variável e tem o de transição. O de transição é para aquelas situações das medidas socioeducativas, quando elas saíram e foram do SINASE, aqueles estados que optaram, as medidas socioeducativas não serem feitas no CREAS e passaram a ser em outro espaço que não dando suas. Alta complexidade, o piso fixo de alta complexidade e o piso variável de alta complexidade. O médio financia o, o Centro Pop, o CRES e o PAEF. E o médio complexidade vai financiar o serviço de abordagem social, de proteção especial para pessoas em situação de deficiência, idosos famílias, liberdade assistida prestação de serviço comunitário, que são as medidas socioeducativas, e outros a ser instituídos para atuar nacionalmente. Outros serviços podem ser criados. Essa tipificação que a gente tem hoje na assistência, ela é igual ao código penal. Por isso que eu come, não, não vai aumentando a quantidade de crimes, gente? Aí você vai. Você pega o código penal de 10 anos atrás. É a mesma coisa? Mas desatualizado. Super. Já criaram, não sei quantos crimes. A tipificação vai ser a mesma coisa. Com o tempo, eles vão incluindo outros serviços. Vão é sendo criados outros serviços, vão sendo distintos alguns serviços. Então, a ideia dessa tipificação, ela está sempre se atualizando. Pode passar. O piso de transição, é, não é muito importante vocês saberem, não. Porque isso aí é muito específico. O de alta complexidade, vocês, né, já deu para entender mais ou menos. Um abrigo. Quanto custa um abrigo? Quantas pessoas têm esse abrigo? Quanto custa, gente? É caro, viu? Eu vou falar, o já de abrigo é caro o estado bancado, porque você está dando alimentação, você está dando moradia, equipe, inclusive às vezes equipe, no caso de abrigo de, de idosos, é de equipe até assim, com, com conhecimento de saúde, um enfermeiro, cuidador é caro, tudo é muito caro. Aí você calcula o valor disso e aí vai vir o financiamento para alta complexidade. Poderá ser utilizado. Esse recurso poderá ser utilizado para quê? Para atendimento, as necessidades é, regionais, é, prioridades definidas nacionalmente, pelo presidente, pelo pre ministro, incentivo à implementação de novos novos serviços, de alta complexidade, é, acompanhamento de serviços, critérios nacionalmente definidos, legislações próprias, com financiamento de serviços em situações de emergência, desastre, calamidade pública, tudo isso é alta complexidade, é o piso da alta complexidade. Pode passar. Controle social do SUAS, que a gente também já resumiu um pouquinho o que é, né? São instâncias de deliberação do SUS: o Conselho Nacional, o Conselho Estadual, o Conselho Municipal e o do DF. As conferências de assistência deliberam as diretrizes de para o aperfeiçoamento da política de assistência social. Conferências são espaços de debate coletivo que oportunizam a participação social mais representativa das organizações da sociedade civil que representam usuários, trabalhadores, entidades de assistência, bem como o segmento governamental da área. Pode passar. É importante ressaltar que ter uma sessão específica dedicada à participação dos usuários ratifica o compromisso do SUS com o protagonismo dos usuários. A NOB veio com um capítulo só falando de usuário. Então, a gente considerou um avanço. Né? Você tem um capítulo só falando dos direitos, da importância do usuário, que não aparecia antes nas outras legislações, nas outras normas. Né? Então, a NOB ela fortalece esse entendimento do sistema participativo, a importância da participação da população, do usuário, da sociedade civil. Para ampliar o um processo participativo, além da articulação dos movimentos sociais populares, diversos espaços podem ser organizados, como o coletivo de usuários, de serviços, programas e projetos, comissão de bairro, fórum. Já, imagine, já imaginaram, legal, se a gente tivesse uma associação dos beneficiários do nosso se, né, se existisse associação dos beneficiários do BPC. A gente tem muito o que avançar ainda. Os usuários ainda precisam muito compreender os seus direitos né, dentro da assistência social, como se mobilizarem, como se organizarem para ampliar esses direitos. Tem-se como estratégia para estimular a participação dos usuários o, o próprio planejamento do conselho, né, a ampliação na divulgação dos cronogramas, das pautas das reuniões, Hoje em dia, com a facilidade que a gente tem de rede social, é tão difícil você ver aonde que você vê divulgando reunião de conselho, gente. Está né? aí a facilidade de divulgação, está muito fácil hoje. Mas enfim, isso não é de interesse ainda da população. Né? Audiências públicas, conferências, maior representatividade dos usuários no processo de eleição dos conselheiros, espaços de diálogo entre gestores, trabalhadores e usuários, garantindo o seu empoderamento. Pode passar. Instância de negociação e pactuação, que é a CIT e a CID, que eu já expliquei bem por alto para vocês, porque também é um conteúdo muito técnico. Quem participa da CIT? Isso aqui é decoradinho. A União e o órgão gestor federal, que é o MDS, os estados, o DF e o Fórum Nacional de Secretários de Assistência Social. Esses são os integrantes da Comissão Tripartite. Fonsegas. Fonsegas é um fórum. É um fórum que participam os representantes dos municípios e desse colegiado, que é o Congemas, que é o Conselho de Gestores Municipais. CIB. A CIB, quem pode participar? Aí entra o um Estado, gestor do estadual, o órgão, da gestão estadual, no caso aqui no NERJ, se a gente for citado, seria a Os municípios participam também da CIB, e o colegiado é, municipal, a Cogênese. Então, a, a, a banca pode pedir, peguinha nesse sentido aqui. Ele vai dizer que a união participa da CIB. Participa? Não. Não, a união participa só da CIB. Ele vai dizer que o município participa da CIB. Pode? O município está lá? Não. Não tá. Então é isso, você pega os um diferente, decora, porque se cair um perninho lá, você vai captar. É uma dúvida, O né? só participa da, CIP. da CIP. Pois é. A gente, pela NOB, participa só né, da CIB. Mas, a gente tá brigando também para participar da CIB, entendeu? Na norma não está previsto, porque a gente tem as duas responsabilidades, a gente assim, assume a responsabilidade de e de município, então seria justo a gente participar dos dois. Mas aí eles acham injusto porque a gente teria dois cofinanciamentos. Eu estou brigando aqui, lembra, que são comissões para brigar para o orçamento, né? E aí se eu participo dos dois, eu estou brigando pelos dois orçamentos. Então é uma polêmica a participação do DERF nos dois, entendeu? O Fonces e o são reconhecidos como entidades lucrativos que representam respectivamente os secretários estaduais, DF e os secretários municipais, respectivamente. É, é, é um fórum que eles se organizam para discutir sobre as realidades estaduais e municipais. Ah, no meu município eu estou sofrendo muito com as enchentes e o outro. Ah, eu resolvi o meu problema aqui, de enchente dessa dessa forma, Esse parceria com não sei quem que é recurso da ONU, é uma maneira de debater os problemas locais é, para facilitar, para trocar experiência um secretário com o outro. Então, é por isso que existem esses fóruns. Pode passar. Vamos ver esse exercício aí. A gestão das ações e a aplicação de recursos dos SUAS são negociadas e pactuadas. O que vocês marcariam a gestão das ações e a aplicação de recursos do são negoci negociadas e factuadas? Sim. Eu, eu dei muita dica, gente. <risos> tá fácil, tá? Depois de toda essa chatice da nova, tá fácil. Nas comissões de gestão de bipartite, na tripartite. Eu estou fazendo esse exercício para mostrar um exemplo de como esse conteúdo pode cair em concurso. Geralmente, quando cai, cai assim. Difícil? Não, né? Pode passar. Aí nós vamos ter outras outras noves que não, não, não, não estão previstas no concurso, mas eu estou mostrando para vocês que existem outros noves. Né? As noves elas vão se atualizando, elas vão se modernizando, elas vão elas vão se aprimorando de acordo com o sistema. E aí, em cima dessa nove, as a rede vai se estruturando ali na ponta. Vocês viram que esse nível de detalhamento não tem na LUAS, muito menos na Constituição. Por isso que tem essa hierarquia das normas. Vocês imaginam se tudo isso fosse falar na Constituição, de todas as políticas públicas. Por isso que é importante vocês entenderem a lógica de cada norma. A Constituição forma a norma máxima, a diretriz máxima, a LOAS regulamentando os artigos da Constituição. E a NOB, estruturando a lei, dizendo como que isso vai funcionar na prática. Aquela ela explicou como funciona o financiamento, como que é o porte dos cais, como que é o mesmo. É um nível de detalhamento que não vai aparecer em lei, vai aparecer em uma A NOB tem essa intenção E aí, agora, depois de tanto conteúdo, eu estou aqui para tirar dúvidas. que eu acho que deve ter muita dúvida. Você vai disponibilizar, Sim, eu é só vou botar um link ali.